Já estão aí? Hã? Já estão aí? Já estão aí à minha espera? Então vamos lá, vamos lá malta, bem vindos aqui a mais um vídeo no Bunker. E hoje, malta, hoje é um dia histórico, hoje é um dia histórico. Como vocês viram no título, aí em cima, os homens da Max Spinning Rod já têm bielas para o K20, finalmente! Após que um ano e meio, quase dois, deu intensivamente chatear os homens, produzam bielas K20 esse motor é o que está na BR esse motor equipa os carros todos eles, ah, e eles, ai tal coisa, pica pau eu, malta, produzam bielas K20 isso anda nos EG's, nos EK's nos EPs, a malta mete nos MR2 nos S2000, tira o F20 põe o K20 Epa, e mil em Volkswagen, etc tudo em Fiesta, já havia em Fiesta já havia em Saxos bem, o K20 é chamada uh, puta, é todo, entre todos <risos> E eu for tempo ter os homens para produzam bielas K20, homens, ai tal, coisa. mas finalmente, finalmente temos aqui bielas, eu pus aqui uma, uma cabulazinha, bielas são a referência CR-HON de onda-139 bielas K20, e eu estou a ter a sorte e o privilégio como representante não sei se é máximo, mas é um bom, sou um bom, um bom representante da Max Speeding Rods. Uh, vou ter o privilégio e a sorte de ser o primeiro, sou, pá, se eles não me enganarem, sou o primeiro a receber um pack de Bielas K20 e sou o primeiro, segundo o que eles me disseram, se eles não me enganarem, uh, a anunciar aos subscritores que os homens já estão a produzir Bielas K20 e, e tal, e já podemos jardar os K20. Portanto, malta com carros K20, eu incluído. Tenham um compressor, eu incluído, que tenham turbo, que vão fazer um projeto turbo, tipo aqueles, como estão ali em cima, ou um atmosférico jardado, que queiram reforçar o bloco cabelazinha. Ora aqui está o que é, má friends, má friends, ora aqui está o que é. Vou abrir aqui, como sempre, um exemplar para vocês verem. Tirar daqui o plástico vocês resmungam bem deste barulho, é um bocado irritante, não é? Mas pá, não posso, porque isto que sim banhado com aquela banha da cobra e então depois vai-me sujar aqui a minha bancada, deixa me ter aqui este plásticozinho, pelo menos só para evitar o estrago agora, eu não queria rasgar este papelzinho que está todo embebido aqui em óleo em banho da cobra e aqui temos ora, está é o que é má frente bielazinha K20 K20, atenção trazem ARP ARP Bolts olha para aqui, qualidade, coisa mal linda e estas bielas são um pouco mais caras que o normal elas por norma custam 200 e pouco estas são 303 mas, mas se vocês são conhecedores do preço das bielas sabem que 303 libras depois convertem isso aí no Google para euros, uh, é barato, é muito barato. E já podem reforçar o vosso blocozinho cabel e podem já jardar já para não acontecer aquele crack e depois vem cá fora ver a luz do dia, aquele, ai, põe, ah, põe os cordinhos ao sol, os cabelinhos, cabelinhos, ah, quando põem turbinhos e os, os turbinhos com os caracoizinhos põem os cordinhos ao sol. Muitas das vezes as bielas vêm cá ver a luz do dia para evitar isso. É por a bielazinha, é por a bielazinha, uh, qualidade máxima. Eu tenho uh, feito publicidade destas bielas há bastante tempo. Puntos .gts, GT, cup, Scap, Vagos, etc. Ondas D16, B18, uh, S2000 e a Malta que comprou está super satisfeita. Ainda nenhuma meteu a cabecinha cá fora. portanto é porque mesmo tendo este preço baixo, 303 libras, a qualidade é boa. Malta, isto dá para K20, K20A2, K20Z1 e K20Z3. Não dá para K20A3. Diz aqui essas coisas todas. Depois eu vou deixar o link na descrição para vocês verem aqui os diâmetros, essas coisas todas, os milímetros. Isto é coisas muito técnicas que eu não percebo na pá disso. Uh, e para vocês verem mais características disso e usarem, se comprarem, o código de desconto que também vai estar na descrição. Assim eu me despeço. Com amizade, já sabem, traz os folhetos, tudo aqui certinho. Traz aqui umas fotozinhas de onde é que são feitas, de onde é que é a produção. Aqui um folheto que os homens vendem turbos, suspensões, cambotes e essas coisas. Uma qualidade, os homens estão muito à frente. Estão muito à frente. Agora digam aí nos comentários alguma coisa que eu queira que queiram que eu chateie os homens para produzir que eu agora já tenha alguma credibilidade e se isto começar a vender como pãezinhos quentes então aí é que eu fico aqui neles fica aqui, aqui, lá em cima <risos> bem malta, fiquem bem, na descrição vai estar o link deste material, um grande abraço o código desconto, essas coisas todas, meus e-mails se quiserem entrar em contacto, fiquem bem um grande abraço e um grande gás. <risos> para quem ficou até ao fim vai, vai ouvir este dilema vai ficar neste dilema comigo agora eu tenho aqui um turbaço GT35 que dá no K20 tenho aqui umas bielas forjadas para o K20 atrás de vocês está aí um E9 com K20 ai ai eu não sei se não me vou desgraçar outra vez não sei não <risos> Já viste mais longe, tem ali um intercooler que também dá no K20, aquelas bobinhas também dão no K20, aquela dump valve também dá no K20, ah, vou pensar, vou pensar... <risos>